Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Um dos erros quando a pessoa quer emagrecer é tomar cerveja, ou seja, o problema da cerveja é que se a pessoa abusar, vai engordar de fato a pessoa. O melhor de tudo é nunca beber bebida alcoólica. Isso é o que seria bom. E já gerar de fato no final de semana ou seja, a pessoa não sabe que é final de semana Ou sabe comer muita porcaria Salgadinho, essas coisas E... Seja no, no segunda no sábado O bom é não comer muita porcaria Porque acho que isso também pode prejudicar o teu processo de emagrecimento Cerveja, salgadinho e porcaria também pode prejudicar o seu procedimento de emagrecer e esses são dois erros que a, que a pessoa comete muitas vezes quando quer emagrecer de fato.